Quanto você precisa investir para começar na internet? Fala pessoal, Guilherme Minaré aqui e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho de como eu comecei, que eu, de quanto de grana que eu investi no começo e como eu recomendo para os meus alunos para que eles comecem que eles tenham pelo menos aquele mínimo para começar. Se vale a pena, se dá para começar com pouco ou se você precisa de muito dinheiro para começar. Qual é esse, essa balança para você ter um resultado bom na internet? Basicamente é o seguinte, eu, eu gosto de separar o trabalho digital em duas frentes. A primeira frente é orgânica e a segunda frente é a paga, é com anúncios. Então a orgânica, o que é isso? É uma forma gratuita onde você vai criar conteúdo para atrair pessoas. Então você vai criar conteúdo relacionado ao teu mercado, você vai falar sobre o que você gosta, você vai falar sobre aquela coisa que vai influenciar as pessoas, que vai ajudar as pessoas e com isso você vai conseguir seguidores, você vai conseguir pessoas interessadas no teu negócio. É uma estratégia que você não precisa pagar no começo, tá? Você vai começar bem tranquilo, só que você vai ter muito trabalho, você vai ralar bastante, você vai ter que produzir bastante coisa e o resultado em si demora muito, tá? O resultado não vem rápido. Resultado aí eu vou pôr aqui três meses pra frente pra começar a ver um resultado. Menos do que isso, só se você acertar um viral, acertar mesmo um conteúdo que vai viralizar muito. Só que se você está começando, as chances de acertar um desse é muito pequena. Então eu nem falo assim, vai correr atrás do viral, porque não, não vai acontecer tão rápido. Beleza? Essa é a forma orgânica, você vai criar conteúdo, você vai criar um blog, talvez. blog você já precisa pagar, mas você vai criar conteúdo, vai postar nas mídias sociais, vai atrair pessoas. Dali você pode fazer review de produto, pode indicar produtos de outras pessoas, ganhar como afiliado, ou pode começar a ensinar as pessoas e ganhar dinheiro ali. Beleza? Então é uma forma gratuita de se começar. Mas ela não é a melhor forma para se começar. Você pode começar com a forma paga, que é a que eu vou explicar agora. Só um parêntese sobre a gratuita é o seguinte. Na forma gratuita, você vai usar ela mesmo enquanto estiver fazendo a paga, porque ela demora 5, 6 meses para começar a ter um resultado. Então você vai andar com a gratuita, criando o material, e enquanto isso você faz a paga para ter um bom resultado financeiro logo no começo. E quando a gratuita começar a dar resultado, você simplesmente diminui o investimento na paga. É assim que funciona, é assim que a gente faz mesmo. Vamos lá, forma paga, o que, que você vai fazer? Forma paga, eu recomendo que você tenha pelo menos uns mil reais para começar. Por que mil reais? Mil reais que eu digo assim, que você possa perder esses mil reais que não vai fazer falta no teu orçamento, tá? Então você prepara, faz isso, por quê? Você vai precisar testar anúncio, você vai precisar fazer campanha, você vai precisar fazer, é, fazer gerar tráfego em si, pagar para gerar tráfego. Facebook, Google, YouTube e outras mídias, LinkedIn, etc. Você vai precisar fazer esses anúncios e fazer esses anúncios custa dinheiro. E normalmente no começo você precisa testar o anúncio para validar o público, para engajar o pixel e coisas assim, então você vai gastar uma grana. Então, basicamente, com zero você pode começar? Pode, mas você vai ter um prazo maior para ter resultado. Com mil reais você já começa tendo um, um, um pequeno resultado. Você pode ter um, um resultado até interessante. Agora, se você quiser investir mais do que isso, meu, eu, eu recomendo para alguns alunos, às vezes, que já eu sei que tem capital, que comece investindo aí em torno de dois mil reais por mês, de anúncio, R$ mil, R$ mil reais. Distribuído em algumas mídias, por exemplo, 600 a oitocentos reais de Facebook, é, aí vai mais ou menos isso de Youtube e Google aí há mais alguma coisa pra LinkedIn e algumas coisas assim, remarketing então ele distribui o anúncio dele então você pode começar com pouco ou você pode começar com um pouquinho de dinheiro ou até zero, então essas são as opções dá pra começar com muito mais? Dá você pode começar pagando uma agência pra resolver tudo isso pra você, se você tem capital pra isso, você não precisa ficar focado ali fazendo, foca em fazer o seu conteúdo, que você vai ter um resultado melhor e pra finalizar, pra fechar esse vídeo a sacada que eu dou é o seguinte, comece, comece a fazer, ah, tô sem grana e tal, vou ter que juntar dinheiro, começa a produzir vídeo, começa a produzir conteúdo, você vai começar dessa forma e vai ter um bom resultado, tá? E depois você investe ali, e financeiramente você vai investir, mas pensa assim, esse dinheiro é investimento para o meu futuro, se não te der retorno na hora, você vai pelo menos aprender com o tipo de anúncio que você fez para poder ter um retorno. Então ó, se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like aqui, comenta aqui embaixo Quanto você tem para poder investir ou, ou quanto você acredita que seria bom para começar a investir. E é, manda esse vídeo para algum amigo que não sabe exatamente, acha que para começar na internet você precisa de muito dinheiro. Se você fosse pensar num negócio físico, você gastaria muito. Então, ó, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!